Olá, galera! Então, hoje a gente vai falar sobre as vogais em alemão. Você sabia que as vogais em alemão elas podem ser pronunciadas de maneira longa ou curta? Então, se você quer aprender um pouquinho sobre isso, se liga no canal que eu vou explicar tudinho. Frida! Sado meu nome é Frida e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e já aproveita e clica no sininho para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo. Então, vamos lá, vamos começar. Por exemplo, A. Existe o A longo existe o A curto. A pronúncia do A em alemão é igualzinha à pronúncia do A em português. Então, no A longo, a gente vai falar, por exemplo, aqui, der Bahnhof. Der Bahnhof. E ele é longo toda vez que ele for seguido de um H. Já no caso do A curto, ele acontece quando você tem a vogal, o A seguido de duas consoantes iguais. Por exemplo, aqui eu tenho der Mann. E aí o A é seguido, seguido de dois Ns. Então, fica der Mann. Der Mann. Então, vamos repetir. O longo. Der Bahnhof. E depois o curto, der Mann. O E. Em português e em alemão se pronuncia E. Aí no caso do E longo, eu tenho aqui duas vezes o E. Então eu posso ter uma vogal longa quando ela é seguida de um H. Ou quando ela também aparece duas vezes. Então fica aqui. Der, der, der, der. Ou então no caso curto. E aí é o E seguido de duas consonantes iguais. Das bet. Das bet. Esse aqui ficou também... Aqui o próximo, o I. No caso de IN, IN é o longo, porque o I é seguido de H. E no caso do IMA, IMA, IMA, ele é mais rapidinho, o I, ele é curto, porque o I é seguido de dois N's. Então, a diferença, de novo, IN e IMA. IMA. Próximo, o também, pronunciado como no português. O, O, aí ficou o longo, DEZON, zona de ou então, zona TISON, the zone, de zone. De zone. É longo por causa do e, do H, e depois de zona é curto por causa dos dois N's que seguem o O. Aí o próximo. O, o pronúncio que nem no português, o é U, e aí o longo, good, good. Aqui não tem uma explicação assim exata porque que esse good ele é longo. Ele é porque é, e existem algumas exceções, assim, das regras. Como a gente usa tão frequentemente, good, alles good, sind sie gut, então a gente acaba uh, decorando facilmente. Então, o good, é longo, aqui é decorar mesmo, good, onde depois eu tenho o mousse, uh, que é o curto, "mus", "mus". E aqui, de lição de casa, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui a chamada de uma reportagem com várias vogais e eu quero que vocês marquem quais são as palavras que têm a vogal longa. Pode deixar aqui nos comentários do vídeo para eu conferir se vocês acertaram tudo direitinho. E continua falando...